Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? É, se você não é inscrito no canal, quiser dar uma força para nós aí, se inscreve, tá? Já vai deixando o seu like, eu vou fazer um box da... de um cortador de cabelo Eu comprei no Shoptime, como vocês estão vendo aqui, ó Paguei reais mais 6,90 de frete Lembrando a vocês que essa empresa aqui é uma empresa muito conceituada, entrega rápido, tá? Ela é do Grupo Martins, se eu não estou enganado. Eu não sei se tem alguma coisa escrita aqui, mas eu acho que ela é do Grupo Martins. É, o Grupo Martins é uma empresa muito grande de Minas, tá? É uma empresa muito responsável, eu conheci essa empresa muitos anos atrás, enfim... É, nessa época de pandemia, onde a gente não pode sair para lugar nenhum, principalmente para lugares como barbeiro, né? salão de beleza, que a gente tem que ficar ali num ambiente pequeno, fechado e próximo de uma outra pessoa, que é o, o profissional que vai cortar nosso cabelo. Então, é, eu estava fazendo uma pesquisa e verifiquei que disparou a venda desses produtos. Tá? Não só desse como de outros, como vocês estão vendo lá o fundo é, Bicicleta ergométrica, bicicleta comum em geral Balança, eu vou fazer também um tutorial de uma balança digital que eu comprei para me pesar Porque a gordança é muito grande eu, eu já peguei 6, kg, 7 kg, depois dessa quarentena da pandemia tá? Mas vamos lá pessoal, vou fazer aqui o um box, né? ela vem nessa embalazinha muito bem embaladinha, tá, levou três dias para chegar, eu moro no Rio de Janeiro, ela veio de, de Minas, né? parece que a central deles é Minas mesmo, ou é São Paulo, não sei dizer o certo, então nós vamos aqui abrir, é, fui muito, fiz uma pesquisa muito profunda sobre qual aparelho que eu iria comprar, e cheguei à conclusão que esse aqui seria o melhor para mim, tá? Porque eu gosto de coisa boa. Não vai comprar essas coisas que duram pouco, não. Então, tirando da caixa, ele vem na caixa original dele, como vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Filco. É esse modelinho aqui que eu comprei. É muito bem embaladinha. Essa aqui é de 110 volts. É, tem 14 watts de potência. Isso também que me chamou atenção, porque tem até de 5, de 6, de 8, de 10. A de 10 já é boa. De outras marcas também, né? Lógico. É, e essa aqui me chamou atenção, por ser de 14 watts, é de fio, não é. Inclusive, eu recomendo, quando vocês foram, forem comprar, se vocês quiserem uma máquina boa, comprem com fio. Sempre esse tipo de aparelho com fio. Por quê? Porque esse tipo de bateria de lítio que vem nesse tipo de aparelho, não esse aqui só barbeador, como vários produtos que vem, a bateria de lítio elas costumam estragar rápido tá a bateria não aguenta muito tempo tá bom ela tem um probleminha nelas quando ela descarrega por completo e não tem como você ficar vigiando ela não pega mais carga tá quando vem nova tudo bem mas passam um, três, quatro, 5 meses se você usar muito ela vai embora tá então no máximo do, do, acabou a garantia você perdeu a máquina porque é de bateria a de fio normalmente dura muito mas muito disparadamente mais tá bom então é isso aí, ó. School Pro, as né? pessoas perguntam, ah, é profissional? Eu já vi muitos profissionais comprando dela, tá pessoal? É, 110 volts, quando você for comprar vocês observem esse detalhe, tá bom? Tem selo do imetro, um ano de garantia, lembrando que é 3 meses é, mais 9, tá? Então vamos lá abrir aqui, né? E muito bem, gostei da embalagem, uma embalagem muito bonitinha. Minha, né? Olha que coisinha limpa. Pessoal, hoje eu vou fazer só um box, tá? Estou falando com vocês aqui, mas ela vem com um manual de instrução. Lembrando que é to todo em português, tá? Embora esses aparelhos eles venham da China, né? isso não é fabricação brasileira. Eu não creio que seja. Não sei se vai dar para ver aqui o destino, a origem dela, se é... China ou não, deixa eu ver se eu vejo aqui, já para passar pra vocês. Mas a verdade é que é um aparelho muito bem é, indicado, é produto fabricado na China, Está Tá escrito aqui, tá vendo? hoje então, é, é, é o que eu sempre falo lá no meu canal JD, tá? É, 90, 80, 90% dos produtos hoje, pessoal, aqui do Brasil, é tudo China. Então uma chave de fenda que você compra, é tudo China. Então, abrindo aqui, pessoal, olha, que bolsinha muito bonitinha né? que vem dentro desse saquinho muito bom para gente brincar de estourar tá um papelzinho aqui dentro tá tipo um guia rápido para como você é, colocar o óleo né lubrificar ou seja dá uma, uma melhor é, aumentar a durabilidade do do produto ele vem indicando aqui mais também mas também está no no manual de instrução tá bom Aqui é o aparelho em si, tá pessoal? Muito bonito, tá? Vem com um protetorzinho aqui de tela, da, da lâmina, tá certo? Muito bonitinho. Aqui vem explicando, ó, parafuso de potência, ver manual de instrução, como utilizar, tá? Como eu falei pra vocês, depois eu vou explicar como usa. Aqui é pra, pra ligar e desligar, aqui é pra você abaixar a lâmina, né? enfim, bom, a máquina é essa aqui, tá pessoal, 5 metros de fio, 5 metros de fio, já padronizado, não é de 3 pontas, de 2, né, é, não sei porquê, porque deveria ser de 3, é isso que eu falo, ah, China, então ele deve ter vindo da China sim, e o IMETRO autorizou, mas você vai comprar esse tipo de pino na, na loja, eu trabalho com esse tipo de produto, eles não aceitam, não podem, inclusive eles recolhem. Por que, que não recolhe o aparelho que vem com esse tipo de pino? Vai entender esse Brasil afora. Modelo, modelo fabricado na China, mais uma vez está indicado aqui. 60 é, HZ, 14 watts de potência. É, deixa eu ver, cadê o modelo? Esse aqui é o PCR, pessoal. PCR 05S, Tá? PCR05S Mas existe outros modelos aí Mais uma vez aqui o ser do IMET. Existe um outro modelo que não é cromado assim Que também é eficiente O importante é ele ter 14W de potência e ser é da Filco A Filco está sendo muito bem recomendado Pelos profissionais ou semi-profissionais Ou até caseiro mesmo tá? Eu comprei esse aqui Para utilização caseira tá? Mas eu já, como eu disse, já ouvi profissionais Comprando esse aparelho aí é pesado tá pessoal pesado pesa 560 gramas eu vi na, na indicação dela tá é um pouquinho pesado mas tem uma boa punhadura principalmente para homem bem aqui nós temos o, o são as bem aqui pessoal tá os pentes tá é de um é de um e meio e-mail um 3 4 4 6 9 e 12 quatro, quatro, milímetros. então são dois quatro, seis frente tá lâmina lógica é uma só lembrando um detalhe interessante pessoal é, esse aparelho tá esse aparelho aqui a lâmina dele é de titânio tá é de titânio e é recomendado sempre que terminar de cortar o cabelo, ou antes, é, entre um corte e outro, a pessoa dá umas, gotejar aqui o, o óleo de lubrificação. vem aqui a tesourinha, desculpa, tá pessoal? O tutorial ia ficar aí. O unboxing um ia ficar incompleto, né? Desculpa aí, tá pessoal? Olha, aqui... Tem o pente, que o pessoal fala muito que não vale nada, mas também pudera, né? Isso aqui é uma cortesia que eles dão. O certo é você ter um pente de qualidade para você. É um pentezinho que provavelmente vai funcionar até durar. Né? Nem marca tem. É um pentezinho que para mim vai, vai durar. Isso tá? aqui é cortou o cabelo só para esticar o cabelo. Não, não tem muito que o que é exigir do pente. Para mim vai durar. Agora a tesoura, né? É uma questão do aço. A tesoura ela vem muito bem amoladinha, mas a gente vê com uma tesoura descartável, tá? Com o tempo isso aqui não vai, é... isso aqui não vai durar muito tempo não, tá bom? E assim, enfim, o óleo, tá pessoal? Aqui é o óleo. Aqui para você limpar, é... limpar depois para tirar os restinhos de pelo que fica no... na lâmina, né? Uma, uma escovinha. É uma um pincelzinho, né? Então, para você que assistiu, muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal. Eu te agradeço, tá? É, se você gostar do, achar interessante, você compartilha o vídeo. Tá aqui, ó, o manual todo em português. Super indico para você. Hoje você, eu comprei na promoção. Eu comprei na promoção por 92, como eu falei, mas é, na maioria dos lugares está R$ 119, 119 reais. você consegue comprar ela por 119 reais. mas eu também já encontrei até 200 R$ reais esse aparelho, é um aparelho muito bom que eu super indico, é Fio PCR-05S, segundo eles é uma máquina profissional, tá bom? Para você que assistiu, muito obrigado, fica com Deus, até a próxima!